A atitude de fazer certas coisas em silêncio e manter isso como confidenciais se torna até mesmo viciante para você e instigante para as pessoas que estarão de fora vendo as suas ações. Pois diante do fato perturbador de não entenderem os seus movimentos, você consegue colocar em xeque aquilo do qual planeja e de fato concretizar as suas ações, materializando aquilo que você idealiza nos seus pensamentos. Enfim, essa descrição que mantém nas suas ações ao realizar os seus movimentos permite com que manipule o tabuleiro, como bem entender. Ou seja, você movimenta os peões, os bispos, o rei e a rainha e as demais peças, sacrificando, armando emboscadas e capturando as unidades por um bem maior, a sua vitória. Portanto, se quer saber mais sobre quais são as cinco coisas que deve fazer sem contar a ninguém, então vamos ao que interessa investigam quais escolhas são as melhores para ela porque ninguém para saber o que é melhor para você mesmo do que você mesmo você sabe como procurar por aquilo que deseja sabe como tomar uma boa decisão enfim para que consultar outros indivíduos quando já tem a sua resposta formada e livre de qualquer viés por exemplo suponhamos que você deseja contratar um plano de internet que supra com todas as suas necessidades de downloads e uploads. Enfim, depois de pesquisar um pouco pelos melhores planos, fez uma lista classificando em ordem decrescente os melhores planos pelos melhores preços. Sem contar também que pesquisou por opiniões de clientes em sites de reclamações. Logo após, começou a ligar na ordem dos mais vantajosos para as empresas que ofertam tal produto com uma lista de perguntas já formadas, para não deixar nenhum detalhe passar desapercebido do seu radar. Enfim, você escolheu a melhor portabilidade que poderia. Daí agora é só esperar pela instalação do técnico. Enfim, estando você com sua internet já instalada, chega um parente seu e começa a dizer que fez uma mal escolha, que antes de qualquer coisa, deveria ter consultado ele, antes de escolher aquele plano, e que existiam possibilidades melhores. Você, diante disso já sabendo muito bem de sua escolha, gasta poucas palavras somente explicando o um básico sobre as qualidades da internet que contratou. Daí esse indivíduo pega o celular e começa a pesquisar e vê que de fato não tinha escolha melhor do que a que você fez. Perceba, logo você por ter se planejado para tomar sua decisão, evita ser guiado a tomar o caminho que o outro indivíduo julga ser o melhor para você. Moral da história, você evita ficar confuso com viéses, formam julgamentos daquilo que se propõe a observar sem contar para ninguém. Ou seja, isso diz respeito às coisas que essas pessoas silenciosas interpretam e que não sentem nenhuma necessidade ou mesmo vontade de expor o seu ponto de vista sobre tais questões, o que, aliás, por serem pessoas silenciosas e observadoras, conseguem enxergar com clareza as intenções e os motivos que as pessoas até mesmo tentam esconder por trás de suas ações. Enfim, elas não compartilham desse ponto de vista pelo fato de enxergar os verdadeiros motivos das anarquias cometidas pelos outros indivíduos, sendo seus julgamentos considerados fortes demais para pessoas pequenas lidarem, e pelo fato dessas serem fracas emocionalmente, não conseguiriam lidar com até mesmo as próprias verdades de suas ações. Enfim, não convém expor esses julgamentos, que não deixam de estarem certos sobre as personalidades e as atitudes alheias, porque entendem que as outras pessoas reagiriam intensamente frente a isso, sendo reações insensatas, tais como gritaria, insultos, deboche, sarcasmo, ignorância, dentre muitos outros, por essa razão constantemente se envolvem em debates e são conhecidas pelo seu débil controle emocional, e você não desejaria entrar em um problema, como uma pessoa descontrolada emocionalmente, não é verdade? Conversam sozinhas. Mas no caso de quem é silencioso, ele não comenta sobre isso. Afinal, as pessoas ao seu redor, por falta, diria, até mesmo de maturidade, faria disso mais um motivo imbecil, de brincadeiras idiotas. Enfim, para todos que têm uma mente pensante, não falta questões a se tratar, e sobre isso, Presenciei uma ocasião em que o um indivíduo expôs para toda uma plateia esse seu comportamento que tinha de conversar consigo mesmo. Não sei ao certo se ele se achava diferente por conta disso. Tipo, eu sou especial e consigo conversar comigo mesmo, enquanto eu faço as perguntas e eu mesmo respondo. Ou se ele só queria chamar atenção por isso. Enfim, não vem ao caso. A questão é, ele expôs isso e foi alvo de risadas. E para quem entenda melhor, o contexto que essa situação se deu diz respeito a uma imersão, para conhecer mais sobre uma empresa. E só se encontravam ali funcionários recém-contratados. E o palestrante presente perguntou para cada um das mais de 50 pessoas que se encontravam ali responder a seguinte pergunta. O que elas achavam que tinham de especial? Logo perceba, pessoas silenciosas entendem que não precisam expor algumas partes de quem são, porque isso fará com que os outros indivíduos façam disso motivo de suas piadas, e isso mesmo que essas demonstrem tal comportamento, porque ainda são incapazes de lidar com assuntos assim de forma séria. E é isso que a pessoa silenciosa entende, por ela escutar muito a sua mente. Ela sabe do senso comum que as pessoas carregam e como as pessoas reagiriam frente a isso, não sentindo nenhuma necessidade de exteriorizar o que pensam, controlam suas emoções perturbadoras. Elas não deixam transparecer as emoções horríveis que sentem diariamente para as outras pessoas. Afinal, ninguém ao seu redor tem nada a ver com o que está sentindo e também não se importarão com os seus problemas, tampouco com o que está passando. Logo nesse ponto, elas não levam nenhum incômodo aos demais indivíduos, por conta de não saber lidar com suas angústias. Elas são discretas com o que senta, e com toda razão, já que entendem que isso diz respeito somente a elas. Enfim, elas não ignoram o que há de pior nelas. Pelo contrário, elas buscam compreender esse lado obscuro de suas aflições, para que assim consigam controlar todos esses pontos negativos, a ponto de evitar qualquer problema a mais, advindo pelo fato de exteriorizar os seus sentimentos. Ou seja, quem compreende o silêncio não se deixa desestabilizar por aquilo que os fazem. Sentir mal, eles sondam todas essas questões incômodas para conhecer mais sobre si mesmo e também entender os limites que devem controlar. E por fim, pessoas silenciosas estão sempre em observação, se atentando a todos os detalhes à sua volta. Pode até parecer que não, mas por conta disso, elas sempre conseguem levar vantagem quando estão em ocasiões com outros indivíduos, que também se encontrando ali pela primeira vez e sem nenhuma informação, não saberão como conduzir-se nessa ocasião, pois enquanto estes não se atentam para o ambiente em que estão, para a forma como as pessoas se relacionam ali e também para o nível de interação que demanda nesse ambiente, elas já conseguem lidar melhor nessa ocasião, logo por se atentar, e entender também desses padrões que estão ao seu redor, elas entendem também como devem se portar ali e pelo fato de se atentarem a isso, conseguem se adaptar àquele ambiente de forma mais rápida e também com mais facilidade, não cometendo nenhum erro de comportamento ou mesmo de fala quando se encontrarem em um ambiente diferente da qual estão acostumadas. Entenda que quanto mais informações tiver e quanto mais examinar o seu entorno,